E o que que acontece? Tem muita gente que se preocupa com isso, né? O USB pode ou não pode pegar chuva. E o que que acontece? O SB ele pode pegar chuva sim, pegar sol, chuva, intempéries, por até dois meses. Depois disso, ele não pode mais. E aí você tem que se preocupar. E uma dica para vocês, se por acaso ele pegar chuva e começar a dar mofo, bolor e etc, e tiver no prazo de dois meses, você não precisa arrancar a placa e jogar fora tá? O que que você faz? Você lava essa placa com cloro e água sanitária para matar os fungos, deixa ela secar e pronto. Tá nova. Entendeu? Então, um grande truque é esse, né? Você fazer essa limpeza da placa. Inclusive, quem me orientou isso foi o próprio fabricante. Teve uma vez que eu tava numa obra e deu um bolor vermelho. E eu falei caralho, que merda, não sei nem o que que é isso, fudeu. Perdi a placa, perdi a obra toda. Aí foi eles me orientaram: não, lava com água sanitária, cloro, queimato, fungo, deixa secar e a placa tá nova. Falei, beleza. Então saiba disso. E por que esse cuidado? Eu vou te explicar o um negócio agora. O que que acontece? A placa, tá vendo que são várias ripinhas de madeira trançadas? Nessas ripas, elas são tratadas com antimofo, anticupim, resistência à água, resistência a fogo. São diversos tratamentos. E quando você bota água assim, direto, muito tempo, vai lavando a placa e vai perdendo tudo isso. Todas as suas propriedades que protegem a madeira. Inclusive a cola, né? Que cola as ripas. Então por isso que a gente não pode deixar por mais que dois meses. Mas dois meses é tranquilo, por exemplo. Só que, gente, tem nem uma semana que tá aqui. Os meninos, lógico, naquela limpeza. A gente protege com lona terreiro. Ih, que legal. O Buxi trouxe a lona terreiro sem querer aqui, ó. O que acontece? Muita gente pergunta sobre a lona. Essa aqui é a lona terreiro. É 200 micro. É essa que você tem que trabalhar quando você vai fazer laje mista. Então, em cima da USB ou do painel wall, ou da masterboard, ou da cimentícia que seja, você abre essa lona com tudo. E virando até aqui no cantinho, assim, das paredes, tá? E aí você faz seu contrapiso em cima da lona. E por que isso? Porque o USB não pode pegar água, lembra? Senão perde todas as propriedades. Então a gente abre essa lona e a gente faz o nosso contrapiso com aquela malha que a gente viu lá embaixo, em cima da lona. Então, ó, aqui em cima já tá com a lona. Eu vou mostrar depois pra vocês como é que fica. E aí a gente abre ela e protege todo o USB pra ficar direitinho. Entendeu? Então, ó, e aqui ó que legal. Vocês veem que tá muito firme. Aqui é onde estão aqueles perfis. Gente, é só o perfil, mas ó Lógico, tá vendo? Tem esse O barulho ainda Mas quando a gente fizer o contrapiso Até esse barulho some Mas vibração não tem A laje não vibra nada Então o conforto Se torna muito maior Quando você tem essa estrutura bem rígida Igual a gente tá fazendo aqui né? Agora lembrando A viga metálica é opcional Nesse caso até o cliente que quis, ele fez questão desse design da viga aparecendo no perímetro da construção, né? Ele quis esse ar mais industrial, tanto que as vigas vão ficar aparentes. Então aqui não foi questão estrutural, foi questão estética. Tá, é importante vocês saberem disso. Foi estética que foi pura e unicamente estética. Algumas vezes, tipo a casa de Camboinhas, se você não viu os, os vídeos da casa de Camboinhas a gente precisa por questão estrutural. Lá foi questão estrutural. Aqui foi questão estética. Tá vendo? Agora só uma coisa, antes da gente para pra laje. Isso daqui é muito legal de vocês verem, porque tem muita gente que pergunta de reforço, né? Uma vantagem do steel frame que eu gosto é essa. Se a gente trabalha com chapa de aço, e a gente consegue fazer os reforços direitinho, tá vendo? Bonitinho, com a utilização da chapa de, de, de reforço. E essa chapa daqui, ela permite que aumente o número de conexões. Normalmente a gente precisa botar mais parafuso quando a cortante tá muito alta, entendeu? Então aqui a gente tem uma cantoneira, né? E aí a gente tem os reforços. Aqui, ó, aqui não foi com chapa de goceia, aqui é um perfil. Por quê? Porque aqui não era só a cortante. Precisava aumentar a resistência da viga também, provavelmente a inércia, né? E aí a gente já parafusa esse perfil na lateral aumentando ela. Muita gente acha que se botou o reforço de um lado, tem que botar do outro. Aqui não, ó. Botei, Ah, não. Aqui tem dos dois lados. Mas muitas vezes você pode botar reforço de um lado e não botar do outro. Entendeu? Vai depender sempre do, do cálculo estrutural que você tem pra fazer. Ó, aqui tem uma lajezinha também. Ou não, não. Esse é o andame dele. A lajezinha ali, ó. Tem aquela lajezinha ali, entendeu? E aqui é a nossa obra de almenaria. Ah! <risos> pois é. Oi, oi, tudo bem? Então, aqui é a nossa obra de alvenaria. Você vê a diferença, né? A alvenaria. A alvenaria. O que você prefere mais? Eu ainda tô nesse time daqui. Tô nesse. Time. E os meninos aqui vão fazer o contrapiso. Onde tá mais fácil de subir pra ver lá em cima? Essa escada ali. Aquela escada ali? Então tá bom. Então vamos subir a escada. Gente, eu não sei você, mas toda vez que eu venho na obra, os meus pais e o meu marido eles ficam assim. Ah, tu não vai cair nessa obra não Tu fica trepada nas estruturas Tu sobe de um lado pro outro Eu fico desesperada Eles entram em pânico né? Aí me ligaram já hoje de manhã E aí, você já tá indo pra obra? Eu falei, não, tô indo Ó, oh, mas você toma cuidado Da outra vez você subiu na estrutura Você não tem que ficar subindo Eu fico chorando de... Então, eu não sei se você trabalha em obra <risos> Se seu marido Se sua esposa ficar ligando Mas, é, gente, normal É sempre assim E eu apronto Então, ó, tô em cima da laje e aí o que que tá? Lona terreiro bonitinha. Olha aí, eu já tá toda cagada. Lona terreiro toda bonitinha, fazendo a proteção. E aí o que que acontece? Aqui em cima, tá vendo? Eles estão botando as malhas. Por quê? Porque a gente vai colocar o contrapiso. E é o truque. Artifícios que só a buchiche faz. Então um truque pra você. Pega um talinho assim, pro parafuso não rasgar a lona. Rasou. Viu, gente? Quando você tem um bom mestre... Aqui a gente tem uma casinha onde vai ser caixa d'água, até acesso. Essa é a porta de acesso. Né? E eles estão subindo várias coisas ali. Eu vou a área coberta. Não vou ficar aqui, viu? na área molhada, não. Ó, aqui vai ser a calha da caixa d'água. Por sinal, vou deixar um super espaço pra calha, viu? Jesus! Aí é que tá aberto, porque não entrou a calha. Tem uma dica, gente, para você. Bota primeiro a calha antes de fazer chapeamento, essas coisas. Você sabe por quê? Que aí depois a chapa vai por cima da calha... Evita possível problema de entrar água, viu? Dica pra vocês. Então aqui a gente tem a lona, vocês estão vendo? Tem a lona. E aqui tudo malha. Que vão fazer esse contrapiso todo. Recomendação. O contrapiso que você for fazer, como aqui é a cobertura, você coloca aquele aditivo impermeabilizante junto do contrapiso. O pessoal da Quartos Elite tem um bem bacana. Você mistura junto com o contrapiso e ele fica já um, um contrapiso impermeabilizado. Então aqui a gente vai estar tá fazendo isso, viu? Agora que eu tô vendo, até aqui em cima eles botaram o USB pra fazer laje Mas aqui podia ter sido telhado, viu gente? Eu não, não teria colocado USB aqui não Eu teria feito telhado, era mais Mas projetos que seguem Mas eu vou continuar dando umas voltas aqui pra você Né? E umas sacadas, umas ideias eu vou estar tá mostrando aqui Vamos dar mais voltas, tô dando aqui, ó Tô só de olho, de olho visualizando Só no visu, visu E fiscalizando também, né? A gente tem que fiscalizar. Mas quando a equipe é boa, tem é que estar tá boa. É boa, boa mesmo.